Olá gente, meu nome é Letícia, eu estou participando, partic... acabei de participar do curso Salvo Quântico e Alucura. Cura e algo interessante que me aconteceu foi que eu estava com passagem marcada, comprada, com hospedagem e tudo, tudo, tudo pago, curso inclusive em Belo Horizonte, né? E de repente tudo deu errado. Né? Não sei porquê, mas do nada me apareceu este curso de Wallace Lima. E aí, de repente, eu caí aqui de paraquedas. Né? Estou aqui. Então... É... E agora eu entendo o que, é que eu vou fazer aqui. Né? E o que me chamou a atenção foi a autocura. Eu acho que pra gente, quem quiser trabalhar com isso, você precisa primeiro se curar, se trabalhar, e é isso que eu estou fazendo, dos cursos que eu já fiz, nesse, eu encontrei a maior e eu saio daqui, felicíssima, leve, muito leve, muito obrigada, a Wallace e a toda a equipe, gratidão.